Esse vídeo é sobre falácia. Eu passei um tempão pensando em como falar sobre falácia, porque... O que é falácia? Falácia é uma linha de raciocínio que parece lógica, mas não é. é Coisas do tipo... Ah, todo mundo acha que existe a dd então a dd existe. Que é uma falácia óbvia, mas... Acabei de ver um pseudo-documentário que eles usavam esse argumento o tempo todo, no mundo inteiro nos Estados 50%, 50 das pessoas acham que existem alienígenas isso não é um argumento, isso é no máximo um fato sobre as pessoas as pessoas acreditam em alienígenas porque que acreditam é outra história acaba te manipulando é, porque a minha dúvida porque você sabe que você está cometendo uma falácia você sabe geralmente que você está diante de, de uma falácia eu acho que o grande problema da falácia eu vou listar vários aqui eu vou falar o que é uma falácia formal, o que é uma falácia não formal mas é, eu acho que o grande problema da falácia é que a gente quer cometer falácias a gente não quer ter o raciocínio lógico. Estou há semanas pensando sobre esse vídeo, antes de fazer o vídeo anterior, já pensava né, que esse talvez fosse o vídeo mais difícil, porque é, a gente vai.. Como é que a gente vai usar a metodologia científica? Como é que a gente vai pensar de uma forma lógica, racional? Se a gente quiser. O obstáculo, quando o obstáculo é emoção, é crença, é emoção. Ferrou, porque a gente se apega, a gente acha que se a gente for contra as nossas emoções, a gente vai acabar perdendo alguma coisa. Eu vi muita gente falar isso. Ah, mas se você for lógico, você não se emociona. Cara, eu sou uma pessoa bastante lógica e choro vendo um robô em curso circuito da Disney. É da Disney esse filme? Sei lá. Mas choro vendo propaganda de telefone celular que os caras salvam a baleia, tô eu chorando porque os caras estão salvando a baleia. A sua lógica não tem nada a ver com a, a sua emoção, ter ou não ter emoção. Só que a gente tem essa sensação. Ah, se eu parar de olhar para a Lua como se a Lua fosse algo místico, algo mágico, ela vai perder significado. Cara, gosto, adoro ciência, sei como é que a Lua foi, teoricamente, como é que a Lua foi formada. E ela não deixou de ser nem um pouco romântica para mim, eu fico com minha esposa minha terra namorada assistindo a lua de vez em quando, a gente chama a atenção do outro, olha a lua, quando ela está é, mais vermelhona, a gente sabe que está vermelha por causa da poluição mas são duas coisas totalmente diferentes a sua experiência estética e a sua experiência lógica outra coisa que as pessoas é, confundem, na hora, é, se preocupam na hora de é, usar a lógica é achar que de alguma forma a emoção é superior à intuição ou a imaginação são superiores à razão e que você meio que vai ter muita gente que pensa isso né não eu vou ser lógico não vou ser intuitivo eu vou ser lógico não vou ser imaginativo imaginativo criativo né é... o que não tem nada a ver a questão é saber usar a coisa certa na hora certa você pode usar a lógica quando você tem elementos para usar a lógica muitas vezes o próprio Einstein ele teve um, um insight famoso para ele fazer a teoria da, da relatividade dele é que ele se imaginou sentado numa onda de luz, ele usou a imaginação. Né? É... Não vou conseguir pensar nenhum exemplo agora de, de intuição, tem vários exemplos que eu assim, e se? Será que é? Eu... Só que aí a partir daquela intuição você vai e usa a metodologia científica, usa a lógica, usa a indução, usa analogia para chegar a um resultado. Se você chegar a um resultado pela emoção você faz que é o tal do seu documentário que eu vi Que o cara vê um modelozinho De um passarinho pequenininho Aí fala, nossa, isso aqui parece que tem é, Parece que é aerodinâmico Aí faz um modelo grande Aí o modelo grande é aerodinâmico Também tem aí que se considerasse que eles não erraram Fazer um modelo grande, né é, Aí a conclusão do cara Nossa, se os egípcios tinham fizeram um modelinho Desse tamanho que é a aerodinâmica então eles tinham um avião. Se eles tinham um avião é porque foram os alienígenas que ensinaram? E se eles tinham um avião eles viajaram pelo mundo inteiro? Calma! As conclusões são apressadas demais. Né? Então, a primeira barreira que eu acho que eu tenho que... Eu acho que esse vídeo vai ser mais sobre emoção do que sobre falácia. Como é que a gente faz para usar o melhor da nossa capacidade de pensamento é, juntando a lógica com a emoção? A lógica tranquilo eu acho que se a gente tiver tranquilo, calmo, a gente é lógico. O problema é que a gente se embola com as nossas emoções. Né? É... Porque o nosso dispositivo emocional, ele, ele não foi feito para a gente ficar emocionado e pensar melhor. Ele foi feito para a gente ficar emocionado e é, correr melhor, atacar melhor, que a gente passou 90% da nossa história é, evolutiva correndo atrás de bicho, né? ou indo atrás de bicho, ou fugindo de bicho nas savanas africanas, né? é, ou em outros é, climas africanos. Então a gente se apega muito à nossa emoção. E é fato, cara, emoção é bom. É, mesmo que seja uma emoção negativa, é bom que ela te preserva. E, uma, e nada melhor do que uma, se, a, sentir amizade pura, você, um amor puro, uma, uma felicidade sem é, é, nenhuma felicidade incondicional que você acorda rindo sem saber porquê. Tudo isso é ótimo, só que é, e são ótimos inclusive para nos levar a insights, a intuições. E há analogias, etc. Mas se a gente se permitir é, controlar pela emoção, não dá certo. A gente acaba criando dogmas, a gente acaba destruindo nossas próprias é, crenças porque a gente solidifica tudo e, e acaba não conseguindo evoluir as nossas ideias né? Então eu sempre falo dessa regra dos 90 segundos. Né? Jubal Taylor, foi no livro da Jubal Taylor que eu li sobre isso, que quando a gente se emociona a gente tem uma reação bioquímica, neuroquímica que dura 90 segundos E que o ideal é você, é, ela cita tá por alto né, no livro dela, mas o, o ideal é você pegar, saber esperar esses 90 segundos para pensar com a mente mais limpa depois que passa esse tempo E é esse, eu acho que esse é o convite principal que eu tenho que fazer nesse, nesse vídeo não adianta a gente pensar em lógica, pensar em falácias, se a gente não estiver é, disposto a questionar o que a gente está pensando, se a gente não estiver é, disposto a se acalmar, se a gente estiver mais atrás, mais interessado em soluções, em respostas, quer dizer, mais interessado em perguntas que nas respostas que nós já temos, entendeu? A gente quer a resposta, mas a gente não quer a resposta que a gente já tem. Né, o, o documentário que eu falei, os caras já decidiram que existe alienígena, vamos atrás das perguntas que me provam que existe alienígena não, eu quero, você tem que chegar e falar assim existe isso, que coisas podem responder esse, esse universo, uma luz foi vista atravessando a Europa em 1600 não sei o que né? oh, só pode ser um disparador não pode ser disparador pode ser meteoro pode ser, não é, não é dirigível né? porque não tinha dirigível em 1600 e pouco só em 1700 e pouco surgiu os meus dirigíveis mas... então a gente tem que ir de mente limpa. Então, eu falei demais sobre emoção, eu peguei naquele livro Filosofando algumas diquinhas, né? Algumas falácias, tem uma descrição muito legal lá que fala exatamente o que eu falei. Muitas falácias decorrem do fato de algumas premissas serem irrelevantes para a aceitação da conclusão, mas são usadas com a função psicológica de convencer, mobilizando emoções, como medo, entusiasmo, hostilidade ou reverência. Reverência? Reverência. Porque é a primeira coisa que eles falam que, que, é, fala no, nesse filosofando, né? O é, mesmo alerta que eu fiz ao longo, bem longamente, né? Porque eu acho que ele é, mais, é o mais importante. Né? Que tipo de falácia você tem? Ficou claro isso? Assim? Porque é, a falácia é a inserção de ideias, de premissas, de conceitos, que não são necessários para aquilo, mas o cara joga ali meio que para dar uma certa autoridade para os argumentos dele, para a conclusão dele, na verdade, que já foi tirada previamente. Né? Bom, a gente tem falácias formais e não formais. Formal e não formal é no sentido de é, forma, e não de é, falácia de terno e gravata, entendeu? É uma, é uma falácia pela forma dela que está errada, ou a forma dela está certa mas a conclusão está errada. Né? Por exemplo, é, falácias não formais. Né? o erro não está na forma que ela apresentar, que é por exemplo a ambiguidade, né? que é você usar uma palavra com dois significados é, na, mesma, na mesma afirmação, né? por exemplo, o fim da vida, é, o fim de qualquer coisa é a perfeição, no sentido de é, o ponto final, né, o, dessa, o desenvolvimento maior de, de qualquer coisa é a perfeição, e você continua é, a morte é o fim da vida, então a morte é a perfeição. Você usou fim com dois sentidos diferentes. Né? É, tem a, a frase do ciclo vicioso ciclo, do círculo vicioso. Né? É, que você chega a ah, isso é injusto porque é condenável, isso é condenável porque é injusto. Né? Que é um péssimo exemplo, na verdade, foi, é o um exemplo do livro. Eu não consegui pensar um exemplo melhor, mas quando você pega e a sua própria afirmação contém a resposta da afirmação que não faz sentido. Em alguns casos, quando você tem começa a inserir um monte de ideias no meio, acaba fazendo sentido na tua cabeça. né é, Ignorar a questão, essa é muito comum. né é, Vimos agora no caso do Mensalão. Né? Não, esses esses senhores processados, eles foram heróis da pátria. Pode ser. Ah, são bons pais, são bons maridos, são bons amigos. Pode ser, mas nada disso tem qualquer ligação com o que está sendo julgado, o que está sendo analisado. né é, é muito comum, é muito comum você desviar, né, é, é, para outra coisa. Acidente é outra falácia não formal, muito comum, né. É, ah, o meu primo fez um tratamento é, alopático, né, tomou remédio não ficou curado, morreu, né? morreu por vários motivos, né. É, o seu tratamento cura muitas pessoas, né? Você pega o acidente, você pega um, um caso específico para tomar todos. A mesma coisa ao contrário, né? Ah, eu tenho um amigo que teve câncer, ele tomou é, bicarbonato de potássio de sódio, você, ah, tem uma história de bicarbonato com, com câncer e ficou curado, né? A única pessoa no mundo que ficou curada, mas você não pode, né, é, é, é, Tomar a exceção como regra, né? Mas é comum também, né? É... Inclusive que o livro comenta é interessante, que isso é comum a moralistas e legalistas excessivos, o, o, a frase do acidente. É, argumento contra a, pessoa, contra a pessoa comuníssimo, comuníssimo. Ah, o Tiririca não pode estar certo porque ele é um palhaço, ele é ignorante. Ele pode ser ignorante, mas não é burro. A gente vê que tem várias coisas que ele, né, esse especificamente, o, o deputado Tiririca, fala muito acertadamente. Né? É, mas pode ser qualquer exemplo, o cara matou 500 pessoas e falou que o fulano assaltou. Né? O fato de ele ter matado 500 pessoas não significa que ele está mentindo. Né? É, autoridade, nossa, autoridade é muito comum. É, é, se bem que tem uma que eu não coloquei aqui, que é a falácia da falácia, que eu já vou falar. A, a falácia da autoridade é simplesmente o cara fala assim, nossa, ele é... Um meteorologista importantíssimo, famosíssimo, ele está falando que não existe aquecimento global. Tá, por que, que ele diz que não existe aquecimento global? De onde que ele tirou essa ideia? Ele ainda tem que provar. Existe, sim, um processo de raciocínio lógico baseado na autoridade. Se ele falou aquilo, ele deve ter pesquisado, ele deve ter... Então, a opinião dele tem um peso, mas é opinião. Se você quer usar aquilo como um argumento, ele tem que defender o argumento dele da mesma forma que alguém que não é, que não é especialista, né? Você tem um caso interessante que foi até um certo... Deu, acabou meio sendo contrário à causa Que é o caso daquele vídeo de gota d'água Que colocou um monte de ator para falar de conta Belo Monte Eu, pessoalmente, sou contra é, qualquer coisa que derrube uma árvore na Amazônia Porque a gente não conhece a biodiversidade amazônica E eu acho que a gente não devia mexer lá Devia alagar o Rio de Janeiro e fazer... É, me colocar para morar, me morar, me morar numa palafita e fazer... É, fazer uma represa aqui, né? mas não devia mexer lá. Só que colocaram um monte de ator para falar, e um monte de coisas imprecisas, um monte de coisas equivocadas, e porque ó, o, cara, o cara é ator, ele não é político, ele não é físico, ele não é, é climatologista, né? é bem comum. Senso comum, já até falei enquanto, mais cedo enquanto estava falando, que é você... Ah, mas todo mundo acha, então é verdade. Né? Não, todo mundo acha, pode ser que todo mundo esteja tá errado. Não é um argumento, você pode até usar isso como assim, Cara, se todo mundo acha, que tem que pensar melhor sobre isso. É, vamos pensar melhor sobre isso. Ou a gente está vendo um caso de histeria coletiva, ou um, né? Tem um caso interessante, isso fica enorme, de uma síndrome de dança espontânea na Idade Média. Acontecia muito isso. As pessoas saíram dançando na, na época, achavam que estavam sendo tomadas por espíritos Dançavam até cair, sangrar os pés. Desmaiavam, levantavam e continuavam dançando. Né? Então, é, devia ser normal. As pessoas, todo, todo mundo fazia, teve cidades inteiras que fizeram isso. Não, não é normal. É, falácias formais. Eu peguei poucos exemplos de falácias é, formais porque são falácias que já estão erradas na forma. Né? É, eu peguei, já tinha notado muito antes de fazer o um vídeo um que eu fiquei. Ficou uma pessoa que me falou assim: eu não voto porque o voto é obrigatório. Se o voto não fosse obrigatório, eu ia votar. Isso não tem sequer uma forma de argumento lógico. Então é, é, é, uma, é, uma, é uma falácia formal. Ela não, ela não tem forma de pensamento lógico, não é uma estrutura lógica, né? É, cheguei a citar aqui a inferência imediata, né, que é bem comum também, né? É, eu ia falar isso com, eu cometi isso com a Veja outro dia, é, eu sabia que as pessoas iam ver, iam ver como, de uma forma falaciosa, eu, falei, eu comentei que psicopatas e sociopatas devem gostar de ler a Veja, o que não quer dizer que todos que leem a veja são psicopatas sociopatas. Isso é uma inferência imediata. Você fala assim, é, pessoas são vertebradas, Guaxinins são vertebrados, Guaxinins são pessoas, não. Né? Você pode falar, qualquer humano é vertebrado. Né? É, fala, ah, então, vou ter uns links, que vão colocar uns links cá embaixo. Listas de falácias, tem dezenas, centenas de falácias, você pode inventar.. Isso as suas falácias, né? eu peguei um pouco para falar sobre lógica. Peguei, aliás, fiz uma árvore enorme sobre lógica aqui, né? É, a, a lógica, basicamente, ela examina se uma estrutura, se uma uma, uma afirmação, ela é coacta, né? ela, é, ela faz sentido ou não, né? Então você tem várias. Eu acho que o principal da lógica são as formas de lógica. Você tem a dedução e a indução. Né? A dedução é uma lógica muito mais reta, muito mais clara. Né? É... Todas as aves têm asas. Melhor, só aves têm asas. Pode ser que isso não seja verdade, mas eu estou falando da afirmação. Só aves têm asas. Né? Patos têm asas. Patos são aves. Isso é uma dedução. Né? É, claro que a primeira premissa está errada, você teria uma, uma, uma falácia não formal, mas é, você, você tem um morcego que não é ave que tem asa. É, você, a dedu, isso, isso é a dedução. A indução já é mais complicada, mas é muito útil. A indução, você conclui uma terceira coisa, ou mais, a partir de duas premissas. Cheguei a notar o que é premissa, o que... eu vou, nesse nesse vídeo, eu acho que pela é primeira vez, eu vou colocar o mapa mental, o link para o mapa mental dele aqui embaixo. Aí vai ter lá é, tipos de o que são proposições, etc. Eu acho que desnecessário é falar isso agora, né? É, a indução é uma forma de você extrair um conhecimento de duas coisas, tem que entrar intuição, tem que entrar um pouco de criatividade para você chegar a uma, a uma indução. Né? É, por exemplo, você fala que você usa muito indução no em medicina você esse remédio ele funciona é uma indução fraca por exemplo é uma analogia fraca perdão é você usa esse remédio em ratos esse remédio funciona em 80 por cento que você testou né? É, então provavelmente vai funcionar em humanos também é né? Assume aí que existe uma certa similaridade entre a biologia humana e do rato, etc. Né? E funciona. Você usa também a, uma, uma analogia um pouco mais forte quando você faz estatística. Você pega 5 mil pessoas para verificar o comportamento de estatístico de 200 milhões de pessoas. Ah, 20%, 25% acha isso, 10% acha aquilo e provavelmente o conjunto todo vai ter mais ou menos o mesmo, a, o mesmo comportamento. Né? É, deduções, induções são importantíssimas e são os dois as duas ferramentas da lógica, né? indução e dedução, né? dedução e indução, perdão. É, eu acho que eu falei tudo. A dedução é o silogismo. Você sempre tem uma duas coisas conectando uma terceira. Né? Aristóteles tem uns textos bons sobre isso. Mas eu vou deixar um, o livro Filosofando que eu usei para fazer pegar essa listinha. Ele é disponível. Ele está disponível de graça na internet. Eu vou colocar colocar o link para baixar ele aqui também, e, e é isso, eu acho que o objetivo principal desse, desse vídeo é, são dois, é mostrar que tipos de falha lógica a gente pode cometer é, e sensibilizar as pessoas para buscarem com a razão né? é, a resposta, tentar se conduzir com a razão, porque a razão ela engrandece a tua emoção, a tua intuição, entendeu? Você tem uma intuição que você não consegue falar para mais ninguém. Quando você aplica a, a razão, você consegue mostrar que a sua dedução, a sua, o seu insight, realmente era uma, vamos dizer assim, tinha um, um, um valor é, universal. Né? E fora isso, o vídeo, próximo vídeo é sobre metodologia científica. E depois a gente vai falar sobre ciência mesmo. Vamos pegar documentários, vamos citar a origem da nossa espécie, a origem da Lua. Não sei qual que vai ser o primeiro depois da metodologia científica. Eu acho que esses três vídeos iniciais são essenciais para a gente é, fazer referência depois, no futuro. Espero que fique legal. Eu acho que vai ficar longo pra caramba, mas paciência.